Bom, rapaziada, hoje estou aqui no Block Fruits para mostrar para vocês uma nova fruta que eu masterizei para 600 de maestria. No caso, a Fênix, meu parceiro. Ela é muito boa para fazer isso aqui, velho. Ó, ó, ó, pega a visão, ó. Câmera voando, fi, ó. É louco. Bom, rapaziada, estou aqui com a Fênix. Eu vou ir PVP aqui com o Manuel, que eu tô em carro com ele eu já vou. Uh, desmontar aqui, tá ligado? E basicamente a gente vai PVP aqui com ele, beleza? Então, eu vou desmontar aqui Então bora lá, mano Mas antes, deixa o likezão e se inscreve aí no canal Pra mais vídeos como esse, né, velho? Então bora lá 3, 2, 1, foi Fui de vez agora, hein Vem me pegar! Bolt Hunt, é Bolt Hunt, vai ter que me pegar. Esqueci do clique. <risos> <risos> Vou morrer. Também vence a Wheat, aí é foda, né? Derrotar um fênips a wake safe ah mas tu não vai recuperar só não? Eu oh, já recuperei No Modo brother uh, Modo I... sniper <laughs> Ah oh, não, meus 10 mil de recompensa O oh, cara, nem me espera né? não, não, beleza Quando a gente já sai Oh, vou ter que falar que não vale mais Não vale mais essa, essa recuperação de vida aí, mano Não vai vale, ser é infinito Pra você, você vai viver pra sempre Você vai regenerar sua vida toda hora Aí como é que eu te mostro também? Merda. Galera, rapidinho. Oh, Deus. Aleluia, bora. Só continua, vai, continua, vai, vai, bora, bora. Achou que? Não vale regenerar a vida? Por quê? Mas Curse de não pode, né? <risos> ah, caralho. Porra, regenerar a vida é mais apelão que Curse do Dohokatana. Só tem um ataque dela liberado. Se eu tivesse dois, não valeria a Curse de Dohokatana. Vou buscar aqui... Nossa! Saí voando, criou uma bala. Caraca, sniper? Que isso, leque? Ah, então bora custar. Beleza, vem. Oh, cara. Oh, man. <risos> Não acredito que tu caiu nesse truque da dor. Não, esse, esse é o truque mais velho do mundo, mano. Porra, oi, oh, entrei do nada. <risos> O cara só fica entrando na dor velho, que saco mano Ué, se tem dor é pra usar Tá bom então, né? Ah é? Se tem na fênix é pra usar Não é o não é que tu falou, vi? Gas yes. Tô, Tô voltando aí. Ah, mas é muito bom enganar de dor. Olha o cara já me esperando. Cara, já na hora certa. Cara, o cara balando voado, mano. Nossa! Recuperation vida. Os não entrou não. Por portão tá atrás de mim? Não, né? E por isso, por isso que eu não gosto de PVP com Dor, velho. Que foi? É Beleza. Vou morrer, vou morrer, vou morrer, não vai recuperar a vida, mesmo que tu me mate, Gigi. Você não vai recuperar. Cara, nem acerta é combo, velho, pelo amor. É claro, né? Aceita, aqui. <risos> Vai matar <risos> aí fora! Três, dois, um, foi! Ah não! 我贏了 <laughs> Eu, tô, eu tô tentando matar ele na, na recuperação de vida, tá ligado? Mas não deu, mano. Resumindo, a Fênix é pelona só que... Sei lá, tem melhor desse. Bom oh, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve no canal.